Essa noite eu vou sonhar com os números da Mega Sena. Essa noite eu vou sonhar com as seis dezenas da Mega Sena. Essa noite eu vou sonhar com os seis números da Mega Sena.